Thank you. <coughs> Ostentação é luz, poder de quem andar de maca Bebida da hora, camarote lotado, os negros traz a taça As recalcadas, se eu tô chegando Bonezinho de lado, rádio bolado e a roupa do ano Ai meu Deus do céu, vida boa é tão bom De dia eu sou mulher e a noite sou ostentação Oro no pescoço, hand ruby é foda siri recalcada porque eu sou mulher da hora, Preste atenção, isso aqui foi uma palhinha Preste atenção, vai vir uma musiquinha Quero é ver nos achar e vir em Andoida. Não vou cantar mais não